E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje trarei para vocês o react aqui do rap novo do Iron Mash, que dessa vez fez diferente, né? Ele juntou três personagens e um deles é o personagem central aqui, o foco do nosso canal, o Ben Tennyson, né? Ele está envolvido aí nesse rap, mas também temos aí o Mark de Invencível e também Peter Parker de Homem-Aranha, personagens que dispensa apresentações, todo mundo já conhece, né? Mas vamos ver como é que ficou o rap aqui, deve estar incrível, acredito eu. Então, vamos lá. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, antes de começar o React, lembrando que eu agora tenho um TikTok também, eu tô postando algumas curiosidades, vídeos curtos, né? Que eu sei que vocês gostem de vídeos curtos e também para expandir mais né, o meu conteúdo para outras plataformas, fora o YouTube, entendeu? Mas claro, não vou parar com os Jack aqui não, não, vou continuar com força total, mas para vocês terem alguns videozinhos extra, assim, essas coisas, vou começar a postar no TikTok também. Então me segue lá, beleza? Mas vamos lá. Então, conta junto comigo, é um, dois, dez. Eita! Aí o Mark Aí o Homem-Aranha E o Ben, 11, 16 anos Caraca, velho, já tá com um tom mais melancólico, né? Você vê Olha, os personagens tristes, né? Vamos ver Começar com quem? O Ben Frente, pensei que era imortal feedback foi eu vi de só eu sei o quanto eu me senti mal eu pensei não sou capaz eu chorei mais não me souber como eu vou salvar o mundo eu guardei não olhei para trás eu não posso mudar sem universo no meu pulso sem universo meu que fazer do meu próprio insônico Fazendo o próprio jeito aí, galera No reference Você sabe eu também que nós não Olha. somos assim Você, Lindo, cara. Você é meu irmão mesmo cara, cara, véio. caraca, velho Caraca, velho Eu vejo eu mais novo Chorando com medo Cara, não é errado chorar só do essa culpa só feedback é a mesma mensagem só que né Ficou muito massa cara Agora o do homem aranha quem precisa do peter você que te perdi chubendo. Não aprendi com os meus erros. Deus. Que perdi aguão. Será que Ai, eu consigo salvar alguém? Todos que estão comigo. Também gosto do minha aranha agora. Quem a ajuda o aranha está destinando. Conheço algumas referências aí também. O Peter precisa perder. Não mais que o mas eu conheço. Mas né? quem não conhece o Homem-Aranha? Eu não posso mais chamar, porque isto vai te machucar. Revelar, Ai, velho, chega dói, né? Eu não sei. Herói sei sofre, que né, que agora. é louco. E por minha culpa, eu quase perdi. A te amei. Só entendo que né? erros dá pra Cara. vencer a luta. Coloque esse traje e corra para as mães, não dá. Ah, é a mesma frase, Agora é o Mark vencido A ah, cara, esse é muito, muito bom você voando no alto Pra o onde eu, vou, eu não tenho poder pra ser como você Mas eu conseguir Você está orgulhoso de mim porque quando falamos sobre isso você sempre me olha assim parece impossível Ah, eu tô esperando um marca, sério. Eles precisam de alguém para lutar pelo bem, alguém que realmente seja invencível. Invencível. Você lembra o que <risos> Precisam de pessoas como nós, eles precisam de super-herói. O que está te sendo nesse ensino vai porque as ah, suas mãos estão sujas de sangue. Essa cena não consegue, mesmo que eu perca tudo. Eu ainda não tenho você. você. Ah, então... Continue me batendo sequencialmente. Oi. Nós iremos ficar nessa luta aqui pra sempre. Porque eu sei que lá no fundo. Tá de chorar, né, galera? Eu, eu no vou tentar segurar, não chorar, velho. Carregar essa culpa Legal, os, os três não, não, com a mesma, mesma frase. Todos cantaram bem, viu? Todos cantaram bem. Boa interpretação. Agora os três, é Caraca, velho, ó, oh, esse foi um dos raps mais sentimentais aí que a equipe do Iron Macho, né, fizeram Cara, eu gostei, tipo, eu fiquei muito empolgado, vocês viram, né, que eu gostei bastante da parte do bem, né, porque... Né, dos três ele é o meu personagem favorito É o que eu mais conheço E, cara, tipo, é que nem eu falei Foi a mesma mensagem do, dos raps anteriores Tipo, do, da parte do feedback No rap do universo e também do próprio rap do feedback Só que, mano, é, é muito legal Isso que eles conseguem fazer uma coisa assim, eles usam a mesma mensagem, só que de maneira diferente, parece que a gente tá vendo a mesma história, só que de perspectiva, com palavras diferentes, com a emoção diferente e fica bom, do mesmo jeito, não fica repetitivo, entendeu? Do mesmo jeito, quando falou do Kevin, tá ligado? Tipo, uma coisa assim que também repercutiu bastante aí nos restos do Master, tipo, teve o rap do próprio do Kevin, que foi sobre isso assim, do Kevin virar um monstro, né? <música> E aí no do Supremacia, ele meio que continuou isso, encerrou, entendeu? E até no rap do Eco, Eco Supremo também, isso foi meio explorado um pouco, né? Eu sou o monstro que você criou! Uma beação escondida! Aí, cara, eles voltam com isso nesse rap aqui e fica bom do mesmo jeito, tá entendendo? Tipo, todo o sentimentalismo ali, o Ben conversando com o Kevin, você como um irmão, tá entendendo? As palavras que eles usam, cara... É muito bom. Gostei da, da dinâmica dos três personagens, né? A frase lá que eles usaram de não carregar essa culpa. como Combinou bastante. Ficou muito chave esse rap. E espero que, ele, que eles façam mais nesse estilo que eu gostei. Personagens de vários desenhos. Sempre vão é ter 10 no meio, né, galera? Eu espero que eles façam mais em relação a esse pegar personagens, os personagens parecidos e fazer rap com eles juntos. E outros youtubers fazem também. Outros youtubers que fazem rap fazem desse jeito. Né? mas pra mim, assim, eu, eu, eu vendo aqui é a primeira vez que eu vejo o Iron Macho fazendo isso, né galera? Mas é isso, esse foi o vídeo, espero que gostado, comentar o que você achou desse rap, então deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!